Convidamos agora o engenheiro Clóvis Correia da Silva Neto para ministrar a palestra Geração de Eólica Offshore. Aplausos Clóvis Correia Silva Neto é gerente de desenvolvimento de negócios de gás e energia da Petrobras Distribuidora. MBA em Finanças pela COPEAD e em Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação pela FGV. Graduado em Engenharia Elétrica pela UFJF. Possui 22 anos no sistema Petrobras, sendo 20 anos na posição gerencial. Atua em diversas áreas da companhia, sendo os últimos 11 anos na área de energia. Possui conhecimento e experiência na gestão e implementação, implantação de projetos comerciais de energia. Assim, informação de empresas, documentos societários, financiamentos, EVTS, geração renovável, constituição de parcerias e novas tecnologias de geração. Fora do Sistema Petrobras, atuou como engenheiro de desenvolvimento na Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e lecionou na Universidade Veiga de Almeida e em diversos colégios em Juiz de Fora. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui e sempre foi um sonho acalentado por mim. Eu sempre tive vontade de voltar para falar o que eu falaria para mim quando eu estava na idade de vocês. É, a gente vai falar um pouquinho aí de óleo offshore, é bem pouco, perto da de todo o conhecimento que existe no setor. E, e falar do setor elétrico também, depois a gente acaba isso aqui, a gente bate um papo é, para conversar e o que, que seria esse mundo corporativo que a gente participa. né Então, falar da óleo offshore e do, do potencial brasileiro no mundo, seguindo essa agenda, eu vou falar... Rapidamente de informações que já estão no mercado sobre o projeto de PD da Petrobras, como é eólico offshore no mundo, estimativa de potencial offshore no Brasil, por que é eólico offshore, né? O barral, eu, a gente está aos poucos, assim, é, chegando no coração do barral, né? Porque o barral é que deixa que fontes vão entrar e a gente vai mostrar um racional. Por que é importante essa fonte? Gostei do colega da ONS falando aí é, desse modelo hídrico, que é um modelo que está destinado a ter fim. Né? Vai, vai, vai ter uma quantidade, mas, desde que o Sting veio aí falar mal de Belo Monte, o nosso potencial é, hídrico hoje está no, na região Amazonas, do Amazonas. É complicado fazer hídrica por lá, muitas em terras indígenas, e a gente não pode desconsiderar. Eu, eu sou renovável, eu trabalhei sempre renovável, mas não sou chiita de renovável. Porque o cara que é renovável e chiita mesmo é aquele cara que, na hora que parar de ventar e fazer sol, ele toma banho frio sem reclamar. Esse é o chiita mesmo. Eu não não gosto de tomar banho frio, e, e aí eu não sou chiita nesse ponto. Mas a gente tem que pensar também muito em relação ao que aconteceu no mundo, o que está acontecendo agora no pré-sal, essa fartura de gás que a gente vai ter aí. Então, está aí o barral com toda aquela galera inteligente dele para pensar qual é o melhor modelo para o país. Aí o pessoal do ONS hoje trabalha junto, porque antigamente o planejador não falava com o operador, né? mas hoje eu acho que trabalham juntos. E a gente vai falar é, qual o menor risco possível, mas também temos que lembrar das nossas capacidades e do que estão acontecendo. Os Estados Unidos fechou a porta quando descobriu o shale gas, se industrializou, o Brasil vai ter uma grande corcova de gás aí, que vai ajudar no desenvolvimento. O que a gente tem que pensar hoje é não abrir mão das fontes, mas pensar como é que elas podem ser mais limpas possíveis, com captura de carbono, para aproveitar, porque talvez né, quem tem que ficar na base não seja a hídrica, seja a, a térmica a gás, em vez de ficar ligando e desligando. Né? E, porque a gente quis energia eólica, e energia eólica é vento, e vento para. O sol à noite não está rolando ainda. Então, né, a gente tem que ver como é que a gente vai querer o nosso sistema. E o detalhe, ele tem que ser bem bolado com todas as fontes que a gente tem para ser bem aproveitado. Então, para já te perder da Petrobras, antes disso aqui, né? eu só trouxe isso aqui porque o nego adora uma fórmula, entendeu? Então, é, aquela fórmula lá é a, a fórmula que gera potência através do vento. Então, vocês podem reparar, lhe dá, não. Meio. Ah, então larga lá. É, vocês podem reparar que a potência de um fluido como o vento, ela é a densidade do, do ar naquele horário, a área que o aerogerador pega, a área... E o cubo da velocidade. Então, significa o seguinte, se você tem um vento de 5, passa a ter um vento de 8, a potência aumenta... Quanto? 27, né? 3 ao cubo. Então, a diferença de vento aí é muito importante e em relação de aumento de potência gerada, aproveitada. Aquele CP lá é a capacidade da máquina. Cada máquina tem uma capacidade para absorver né? aquela quantidade de potência bruta que é dada pela fórmula A, V ao cubo, densidade do vento. Então, o que a gente está vendo aí é que uma capacidade de vento, cada vez que aumenta 2 metros por segundo, você está aumentando a capacidade de potência de 8. É outra coisa. A gente quis eólica, porque a eólica no Brasil é fantástico, lá no Nordeste. Mas a eólica, ela, ela, ela é vento. O vento para e fica intermitente. Então, a gente o pessoal do ONS deve sofrer muito com isso. Então, tem que pensar em alternativas que sejam uma bateria para essa eólica. Qual bateria a gente vai usar? A hídrica? Legal, a gente segura a hídrica lá e aí, quando for necessário, a gente abre ou a gente tem gás? Temos que estudar. né? Então, isso aí fala do vento em relação à orografia. Então, vocês podem reparar que em cidades ele, ele alavanca é, muito menos em relação à altura, por causa do quê? Da, da, das... das dificuldades né, de ter uma cidade, uma plantação, e que no mar, como não tem nada, o vento alavanca muito rápido. E falar também como é que seria a curva de, de probabilidade do nosso vento e da Europa. Repara bem, a o, o, o Europa é aquele azulzinho, e, as, e, a, e a curva normal do vento onshore no Rio Grande do Norte e offshore. Repara bem que legal. É, na Europa, poxa, é uma variação enorme de vento e muito, a média é muito menor do que a nossa. Nós temos um vento no Nordeste bem comportado e, e com uma média muito alta. O offshore melhor ainda, mas também bem comportado. Aqui, é, em 2013, isso, a gente queria medir o vento no mar. Só que essa não é a maneira normal hoje de se fazer isso, mas a gente tinha plataforma desabitada, a plataforma Pag2. Então nós fomos lá e colocamos uma torre, uma torre anemométrica em cima da plataforma desabitada. Essa torre é a torre de terra. Você bota em locais na terra. É, e aí nós colocamos essa torre na plataforma e medimos o vento no local. E depois. A que a altura dessa, da, da, da torre perto da plataforma. Né? E depois, a gente colocou aquele equipamento ali, que é o equipamento de raio laser, do lado da, da, daquela torre que nós colocamos. E certificamos que a medida da torre, que é, que é uma medida é, é, muito comum de fazer e já acreditada, nós colocamos aquele equipamento LiDAR ali do lado, ele joga um raio laser, e média altura, aí conferimos e vimos que o LIDER estava perfeito em relação às medições, e o LIDER era é pequenininho, então como ele era pequenininho a gente levou para outras plataformas levando ele para outras plataformas medimos o vento também durante quase três anos aí nessa região ali é só a parte cententrional do Rio Grande do Norte e o sul do Ceará esse é o nosso projeto que também está acontecendo é um projeto piloto e Juiz de Fora estava lá. Quando eu cheguei lá na, na, na companhia, Juiz de Fora tinha um pouco lá na área de energia, né, cara? Eu falei, não, não é possível. E aí a gente começou alguns trabalhos com o André. O engraçado aqui, né, cara? Quando eu chegava aqui, os professores eram sempre mais velhos que eu. Agora eu vejo todo mundo mais novo que eu. Esse que é a velhice, é a nhaca, né, cara? E aí foram meus alunos, né? O André foi meu aluno no curso do Teorema, que era um curso que eu dei aula e o João também, e depois nós estudamos junto aqui na universidade. Né? Quando eu é, formei, eu ainda peguei para fazer com o pai do André, topografia, né, André? Bom, é, aí, Juiz de Fora faz parte disso, e uma coisa que eu falei para o André, cara, é, porque na minha época, né, é, era muito difícil participar de programas da universidade de pesquisa, cara. Aí eu falei, André, isso, isso tem que chamar os alunos, cara, os alunos têm que participar disso para ter uma noção dos trabalhos que estão acontecendo nas empresas e poder participar de tudo. Então, todos os projetos que nós fizemos aqui estamos fazendo, né, que é óleo offshore, fizemos também a parte de térmicas, fizemos agora, assinamos a parte de, de geração distribuída e outros. É, era para que os alunos principalmente participassem. E esse projeto aqui, rapaziada, é, vai ser uma torre olha como é que é a torre que você coloca no mar. É aquela torre ali do lado do aerogerador, está vendo? Aquilo ali é uma torre que você vai colocar no mar ela pode ser fixa ou pode ter também flutuante e flutuante você bota aquele equipamento LIDAR, aquele quadradinho em cima dessa ponte e bota compensadores essa aí essa plataforma é, o varana ela, é, ela é 20 quilômetros da costa, e olha que maravilha. Eu vou falar da Elogic Offshore. É, a, a nossa costa lá do Nordeste, ela vai a, a 30, 40 quilômetros, descendo um metro a cada quilômetro. Então, a gente chega, o tamanho dessa costa, para você poder aproveitar, essa aqui tem 23 quilômetros, mais, mais ou menos, 22, não sei, e deve ter uns 20 metros de profundidade só. Olha que espetáculo para você fazer óleo é com offshore. Diferente lá da Europa, que aquilo lá é todo um buracão, né? Então você tem que usar tecnologias também diferentes. Lá é monopaio aqueles navios que socam aquele. Falando bem grosseiramente, eu não sei, né? aquele tubo para dentro da, da, do mar, é, mais profundos, A nossa costa muito rasa e longa. Então, dá para se fazer muita geração de energia. No mundo, o que está acontecendo de óleo com no mundo? A gente tem em 17, 20 gigas instalados. É, principalmente Reino Unido e Alemanha. China, quando entra, cara, daqui a um tempo, acaba para todo mundo. Né? É, a China, quando começamos a Eólica lá na Petrobras, é, em 2007, a China era a quinta, sexta em colocação de de parques eólicos. É, dois, três anos depois, ela já era a primeira na frente dos Estados Unidos. Então, cara, não tem, não tem brincadeira com aquela rapaziada, né? É, tudo que eles resolvem entrar, você desiste. Aí, o, Reino, o Reino Unido, então, tem 20 gigas instalados e já tem projetos vendidos pelo... pelo, pelo pela Europa principalmente, e nós já temos o dobro de projetos vendidos. Então, daqui a pouco, nós vamos ter 40 gigas instalados. Tá? É isso que está rolando no mundo. E fator de capacidade. Primeiro, falar, só para uniformizar, porque tem gente aqui, que não deve ser de engenharia, né, cara? Bora. Fator de capacidade é a capacidade de algum dessas máquinas, esses aerogeradores, gerarem energia durante o ano todo, isso é. Vamos supor que ele tenha 10 megawatts de potência. Se ele tem um fator de capacidade de 50%, significa que, na média, o ano todo, ele vai gerar 5 megawatts hora. Isso é, o fator de capacidade seria, num ano, quanto da potência total ele geraria. O fator de capacidade da Europa em terra, às vezes, chega a 20%. Aqui, é, hoje, tem acontecido campos em terra com máquinas melhores que estão chegando a 50%. A eólica offshore é igual uma hídrica. Ela, ela passa disso, podendo chegar a 70%. Então, cara, é uma energia é, assim, de uma. De uma e, e diferente desse negócio, eu vou mostrar futuramente para vocês. Né? A gente fala, não, o sol é uma maravilha, cara. O sol gera energia em todo lugar. Gera. Mas para ser comercial aqui em Juiz de Fora, você faria uma planta? Não. Para ser comercial, para você participar de leilões, etc., onde seria? Bom Jesus da Lapa, sul da Bahia, ali, no, é, norte de Minas. Isso é potencial forte. É lógico, tem sol em todo lugar. A Euraco ela tem potenciais concentrados. E o que é legal que eu vou mostrar, ela tem potenciais concentrados em todos os submercados do Brasil. Então, onde você tiver dificuldade naquele submercado, porque as nossas fontes são assim hoje, né? De potenciais. O hídrico é no norte, a eólica é no nordeste e no sul. A térmica, qualquer lugar que você fizer. Biomassa, que é geração de bagaço de cana, é aqui no São Paulo, Goiás, etc. Então, as nossas fontes são divididas pela capacidade que tem um local de gerar. A eólica offshore permeia todo o litoral. Não em todo o litoral, mas em pontos do litoral norte-nordeste, em pontos do litoral sul-sudeste, em pontos do litoral sul. Então, ela seria uma alternativa, em vez de ficar crescendo linha pelo país, trazendo energia de onde você quer, você poderia instalar, olha para a forma, na cara do gol, na cara da carga, a 10 quilômetros da costa. Então, na Europa, é isso aí. Olha, dá uma diferença do fator de capacidade no mar e em terra de 13%. Aqui são os custos que foram rolando por aí, é caro ainda, né? plantas de 2017 vendidas na Europa tem 4 mil euros praticamente por megawatt, isso é uma, 4 desculpa, 4 mil dólares por megawatt, aqui no Brasil, isso é no mar, aqui no Brasil você faz em terra quatro mil dólares, 4 mil reais. Um você faz em dólar, o outro você faz em reais. Está quatro vezes mais caro, porque o dólar hoje é quatro vezes mais caro. Mas, em compensação, a geração é maior. E, em compensação, também tem fatores de escala. E que essa, essa, essa, essa gera, essas, essas grandes plantas, elas são escaláveis. Por quê? Porque, se você for fazer um parque de 100 mega, você vai trazer um navio para montar aerogerador, ele vai cobrar o tempo que ele vem de lá, o tempo que ele chega aqui, né? e depois o tempo de volta. Agora, se você faz um de 1 um giga, ele vai estar aqui e dilui esse custo que você perde e fica é, é, economicamente melhor. Então, os parques hoje estão crescendo de tamanho. A gente estava bolando parques, é, nós temos, tínhamos, temos ainda um acordo, um acordo com a Equinor, a Equinor é a antiga estatóia, mudou de nome e hoje, é, é além de, de mexer com óleo e gás, ela é a quarta maior instaladora de óleo offshore no mundo e está se discutindo campos que, que tem que ser na ordem de um giga aqui. E ali está falando que os campos maiores, eles ficam mais baratos. E aí, existem fatores também que vão contribuir para isso. Né? As tecnologias novas vão fazer com que é, CAPEX e OPEX. CAPEX, investimento, OPEX, operação. A ah, a parte de CAPEX, que são aólicas é, terra e mar, a parte de CAPEX está sendo prevista para cair 10% até 2030, com novas tecnologias, e a parte de OPEX, a verde, também 6%. Agora entra o fator Brasil. E eu acho que essa é a grande sacada no, no Brasil. É, a capacidade que tem de escalar essa planta, principalmente economizando em alguns setores principalmente logística. Eu não trouxe para vocês, mas, se vocês procurarem... É, Rodrigo, qual que é aquele vídeo depois, passar para eles aquele vídeo da, da Steiko? Porque, quando a gente bota um, um, um, uma planta no mar, você vai com o navio lá, ela vai colocando, o, o, o, furando, às vezes, monopai, ou colocando os aerogeradores, montando os aerogeradores com o navio. E, aqui no Brasil, como a gente tem um solo, que é uma laje, graças a Deus, né? vai lá do rio, lá para cima, é uma laje praticamente, muito calcário, você pode botar é, é, bases gravitacionais, não precisa furar. Se você bota uma base gravitacional, você pode construir ela fora d'água, vazada, de cimento vazado, leva ela boiando, como é raso, você enche d'água, ela afunda. Então, a eólica offshore passa a ser uma eólica feita na Terra. E isso economiza muito a logística. E vocês vão ver os custos aqui, isso é importante. Mas, no Brasil, a gente prevê ali reduções de custos, principalmente por causa de escalabilidade. Por que escalabilidade? Lógico, cimento a gente tem aqui, cabo a gente tem aqui, né? as máquinas, por enquanto, não. Mas é, capacidade offshore temos, porque foi desenvolvido isso pelas indústrias de petróleo. E aí a gente acha que, escalando, a gente chega a um valor mais ou menos... De 180, 190 reais em 2030. O valor de hoje né, seria em 2030, em 2027. Reparem bem, guardem esse número, 180 reais. Porque se você fala isso hoje para uma geração de energia, alguns consideram caro, porque a eólica está sendo vendida aí a 30 dólares, né, 100 reais. É, é, eu acho que isso aí vai dar caca, né, porque é, estão vendendo a um valor que não é um valor economicamente viável, mas que estão fazendo é, uma venda casada, de pegar mercado livre, com a parte do mercado regulado. Mas, se você pensar no meólico offshore, esse valor de 180, guarda isso, que eu vou falar de Belo Monte daqui a pouquinho. Mas já foi vendido parques hoje, né, na Dinamarca, que é 5,30 dólares por megawatt, por megawatt hora. Isso dá mais ou menos também 180 reais. Tá? Aí, falando aqui dos custos, olha só. Na um Onshore, quando você bota lá uma planta em terra, você 70% do seu custo é a máquina, os outros 30% é a parte de, de civil e elétrica. Então, você está lá com 70% e 30% de civil e elétrica. Pô, você está com 70% de um custo, escalar esse custo depende muito do fornecedor da máquina, porque ele tem 70%. Agora, quando você traz isso para o offshore, o custo da máquina fica em 39%, 40%. O resto todo é escalável. É logística, cabo. Então, tem uma grande capacidade. De... Não depende de uma pessoa, que é o produtor da máquina, depende de várias indústrias, e que essa tudo feito no Brasil. E se a gente traz essa parte de fundação e a parte de logística, de instalação versus instalação, aqui, se a gente acaba com isso aqui porque está fazendo as bases em terra, a gente reduz muito esse custo de instalação. Isso daí são um custo de logística. Bom, aqui para mostrar no mundo, aqui no Brasil não vai rolar isso porque o governo de hoje é liberal, então ele não permite nenhum subsídio. Então, a gente vai ter que começar essa indústria já sendo alcançável economicamente. Mas na Europa rolou diferente. Na Europa... É, é, tiveram incentivos. Mas como é que funciona na, na Europa? Primeiro, e a gente vai falar isso, é para você fazer uma eólica no mar, tem que definir o local. E o mar é da União. Então, tem que se resolver como seriam esses leilões diárias para você poder fazer estudos. E como é que é na Europa? Na Europa, por exemplo, na, na, no Reino Unido, o mar é da coroa. Isso é da rainha. Então, eles chegam, fazem... É, o Reino Unido lá, fazem estudos é, preliminares, vê que áreas estão, vê problema de tráfico de navio, né, parte de petróleo, parte de marinha e etc., e fazem um estudo que áreas seriam disponíveis. Botam medições em algumas dessas áreas, e, e as pessoas vão lá e olham essas medições, essas condições de meio ambiente e entram bidando um valor para ter o acesso à área para fazer um estudo se vale a pena fazer um projeto. Aqui, como é que é um shopping? Como é que é em terra? Em terra, como é que você faz um projeto? Você é, faz estudos de mapas, e etc., conexões, e aí você decide que, em determinado local, vale a pena um parque eólico. Porque tem estrada, tem conexão que dá para, para ser usado tem... Um, um, um estudo de vento através de, de séries do Suera, da NASA, etc., você escolhe qual terra é essa. Aí você vai lá e bota uma torre de medição, aquela torre fininha que eu mostrei. Se essa torre for legal e os ventos corroborarem, você vai procurar as pessoas que estão ali no entorno para que você possa fazer contratos de aluguel Dessas áreas, onde você vai colocar os seus aerogeradores. Sabendo que você faz um projeto, você tem que colocar aerogeradores longe um do outro, porque senão há problema de interferência, de vento e etc. Lateral, geralmente, é 300 metros, uma torre da outra. Quando é para trás, chega até um quilômetro atrás, porque o vento que passa, ele é perturbado, então ele tem que se corrigir de novo. E aí você faz um projeto. Mas pagando ao dono da terra, geralmente, é um percentual de geração de energia. 1%, 1,5%. Vamos transportar isso agora para o mar. Quem é o dono do mar? A União. E então, tem que se fazer um acordo com a União para que você faça o estudo daquela terra. Então, geralmente, vai ter o quê? Um bid para você escolher aquela área, como é o setor de petróleo. Só que o problema é que o setor de petróleo é, é, é muito mais rentável do que o setor elétrico. O setor elétrico é um setor basal, plantas de 30 anos. Então, isso cai na mão de político que fala royalty, nego fica doido. Então, você tem que desmistificar primeiro falando, olha, não é isso. Em todos os países, eles cobram um royalty, e a nossa proposta é que cobrasse o royalty, mas depois esse royalty fosse compensado na geração. Isso é. Tem que dar um percentual de geração mesmo. Que em terra, você dá até 1,5% da sua geração para o dono da terra. Faz-se a mesma coisa. A gente defende isso para a União. Faz-se a mesma coisa. Mas a entrada tem que, ser, é, tem que depois ser compensada. Se eu dei 5 milhões naquela área, depois, quando eu for gerar, eu desconto esses 5 milhões. Agora, eu defendo que seja valor, valores altos. Por quê? Porque em terra, aparecia um cara lá que não tinha capital para fazer o projeto, tomava conta daquela terra fazia o projeto, entrava no leilão, naquela época ganhava o leilão e depois ficava com... Oh, quero vender, quero vender, porque o cara não ia fazer. Isso atrapalha todo o processo de investimento de qualquer coisa. Então, como é no mar, e essa indústria ela funcionou bem onde tinha capacidade de conhecimento eólico, as empresas, capacidade financeira e conhecimento offshore. Não dá para ser diferente, porque é uma indústria que vai acontecer no país que exige muito capital. Você não pode despeditar um parque lá e deixar um cara na área lá, e depois o cara fica na área e não resolve, não faz nada. Então, a gente defende isso. Mas existem modelos, países às vezes fazem a parte de medição para o cliente, ou futuro empreendedor. Depois, eu gosto muito do modelo britânico, ele vai lá, a marinha, a marinha faz uma, a coroa, faz uma concessão e te dá um tempo para você estudar aquilo. E ela dá um tempo, você tem que fazer um planejamento daquele estudo, daquele local, e você, se você não cumprir aquele planejamento de colocar torre de medição, fazer estudo de sondagem do mar, e etc., você perde o direito de uso daquela terra. Então é, é importante que seja isso. Senão o cara fica lá enrolando, enrolando, e o país não gera nada em cima daquele negócio. E depois tem que você já fez o projeto, capacitou, etc., depois tem um leilão de energia para aquele local. Era assim que funciona lá, com alguns incentivos. Aqui no Brasil, não vai, eu acho que não vai acontecer isso. O mercado está cada vez mais livre e, e não vai depender de leilão. É, o empreendedor vai ter que fazer isso e procurar um, um PPA, procurar alguém que compre essa energia. Na Alemanha é diferente, o cara, os caras fizeram tudo e deu água, porque os caras faziam tudo, faziam estudo ambiental, faziam estudo de vento, fazia tudo, e chegava para o cara lá e falava, olha, vou botar um bid aqui e você decide, os empreendedores, quem der o menor valor vai levar. Só, cara, que quando não funcionava direito, o cara falava assim para o governo, ué, mas você me deu esse valor de vento, o que, que não está acontecendo? Então, essa responsabilidade também a gente defende aqui no Brasil, que seja do empreendedor, ele pegou a área, ele bota a medição, e ele confere ou não se aquilo está ventando ou não para entrar no leilão ou não, porque senão fica jogando em cima do aí a Alemanha mudou agora, agora vai ser assim, tá? É, lá também tinha alguns subsídios, por exemplo, o cara que fazia o parque eólico, ele ele ele ele, ele fazia a, a a subestação dele aqui no mar e quem ligava a subestação dele na Alemanha à terra era o operador como se fosse a Light, a Semig e etc. Ela que era responsável por fazer isso. Eu também acho que isso aí não é legal, porque se botou dois para fazer, dois donos de um cachorro, o cara passa a fome. Já aconteceu isso aqui no Brasil, de ter a linha quem ia fazer, eram licitações do governo, e o parque eólico que ia fazer, o empreendedor. O que, que aconteceu? O parque ficou pronto, a linha não ficou, o cara ficou recebendo. Para não dar esse descasamento, a responsabilidade toda tem que ser de um só, então, eu defendo que essa conexão seja feita pelo próprio empreendedor. Mas aqui vai ficar isso para vocês, como são as tarifas de incentivo e a estimativa de potencial. Essa é né, a nossa zona econômica aí e ali alguns lugares de unidades de conservação, mas esse aqui que eu queria mostrar. Reparem só, aonde está o um vermelho mais forte são as áreas que têm potencial de geração. Pode reparar no norte, nordeste, ali naquela área de cima, aqui embaixo, no rio... O Rio, para mim, é muito interessante, porque a carga está toda aqui. Se você faz lá no Nordeste, o Nordeste hoje está sendo um gerador grande de eólica já, mas já tem dificuldade futura de descoar essa energia para cá. A gente, tem, a gente tem que fazer sempre linhas, linhas e mais linhas. Isso, às vezes, não acompanha a velocidade. Aí você tem descasamento de preço do Nordeste para o Sul. Então, eu, eu acredito muito na geração próxima à carga que você vai economizar. Aqui é uma defesa nossa, apenas para... Nós não, nós não defendemos que tenha que sair um tipo de fonte ou outro tipo de fonte. Apenas comparando que a fonte é, offshore teria é, capacidade de entrar no sistema. Então, nós comparamos ela com a hídrica de Belo Monte. Lembra aquele valor que eu falei de 180, que estão vendendo energia já lá na Dinamarca? E que a gente calcula que 180 reais, 190 hipoteticamente, com as reduções de custo aqui no Brasil, com as taxas de retorno que a gente necessita, ela seria um alvo. Então, a gente pegou Belo Monte. Belo Monte é uma, uma, uma energia gerada no norte. Ela foi vendida na época, e hoje a energia dela, se não me engano, está 140 reais por megawatt hora. Mas, quando você traz essa energia num linhão de corrente contínua, para cá, até chegar no Sudeste, esse custo dessa RAP já aumenta em R$ 40,00 o custo de energia. Então, o R$ passa a ser R$ E ainda tem as perdas. Então, não falando o que é melhor ou o que é pior, mas se eu tivesse feito uma eólica e R$ 180,00 fosse o preço dela, na cara do Sudeste, talvez fosse tão econômico quanto o Belo Monte lá em cima. Porque a, a, a, as hídricas que você for fazer hoje, principalmente, estão no norte. E tem que se fazer transmissão para essas linhas. E quando você faz transmissão além de uma certa quantidade de, de distância, é melhor fazer CC. Isso aí, de acordo com a potência e com a distância, a corrente contínua fica melhor. Mas a corrente contínua é danada, porque ela passa em cima de quem não tem luz, e deixa o cara sem luz. Porque você não consegue ramificar para para servir aquele cara daquela cidadezinha ali. E quais são as vantagens? Só para botar, olha só, grande potencial de energia, a eólica e o fio d'água tem. Próxima carga, a eólica. Custo dela, se relacionam. Necessidade de modulação. Se você não tivesse uma corrente contínua, é, passando nesse meio, a hídrica, ela consegue modular, que é uma beleza. O problema é que você passa essa corrente para ser corrente contínua, ela esquece que aquela é era, né? Então ela não começa a modular mais nada. E aquele negócio da frequência, da inércia. Pô, se também tivesse na corrente alternada, uma variação, a inércia da máquina seguraria. Mas quando você passa ela através de uma corrente contínua, essa inércia se perde também. Ah, não, então vamos fazer a linha de transmissão de Belo Monte com o CA. Vamos, vale a pena? Vamos ver as perdas? Será que vale? Então, o que a gente quer colocar? Menor impacto ambiental. É, é, a eólica tem um impacto ambiental muito pequeno. Tem impacto? Tem, mas é muito pequeno. Se você construir hoje hídricas no norte, você vai alagar uma grande área. Embora Belo Monte foi extremamente bem feita e ela só alagava a área que já era alagada na época da cheia. O Sting vem aí e fala besteira. Né? Então, a gente compara isso, e foi mostrado isso o Barral, e o Barral colocou em 27 já que a eólica offshore pode ser uma das fontes que pode gerar para o país, no PDE. Aqui é um propósito de regulamentação. Olha quanta gente se tem que conversar para discutir essa lei. Tem uma, um projeto de lei que estava no Senado, foi aprovado no Senado no final do ano de 2018. Hoje está na Câmara, está na Comissão de Meio Ambiente. A gente foi lá conversar com o deputado Zé Marco. E aí temos que conversar com essa galera toda para que seja feita a melhor lei a melhor condição para que essa fonte seja competitiva e não seja é, atrapalhada. Porque se você fala em royalty, uma fonte que nem é viável economicamente, fala em royalty, os caras vão botar um preço sobrepeso maior, aí ela não vai continuar não sendo. Então, o que a gente defende é que esse percentual do royalty seja muito próximo ou menor do que é pago em terra. Por quê? Porque é uma fonte iniciante e a escala dela é muito grande. Com a escala é muito grande, o percentual pode ser menor. E, no futuro, discutir. Tem muito, muita gente, muita coisa para ser discutida nela no futuro, mas a gente defende, aqui depois eu vou deixar para vocês, aí no final, aqui é, dois, dois caminhos, que é o portas abertas, que é o open door. Se o cara já tem um projeto, já fez estudo, já gastou dinheiro, nada mais justo que ele possa tocar esse projeto para frente. Isso existe na Europa. E o outro é licitação de áreas, que depois de licitar as áreas, você é obrigado a cumprir um planejamento daquela área, e se você não cumprir, você perde, e, e dentro desse planejamento está medições, está tirar a licença, está fazer sondagem, até que você esteja apto, num determinado momento, a vender a sua energia é, para fora. A eólica hoje, a Equinor está usando muito, em vez de botar, porque as plataformas elas não têm capacidade, quando você quer aumentar a, a, a quantidade de petróleo que ela vai buscar, ou reinjeção de de, de, de água nos poços para tirar mais petróleo, as plataformas dificilmente têm espaço para se colocar geração. Então, a gente está pensando, e a nós já faz isso, de colocar a eólica próxima às plataformas, para ela ser essa energia do que você usar a própria plataforma para gerar. Embora a plataforma tenha gás, que ela explora gás, então seria mais fácil ela gerar isso, mas quando você aumenta a produção de determinadas plataformas, você constrói uma outra plataforma ou você pode gerar é, próximo a ela através de óleo offshore, que é uma das possibilidades, e a outra trazer essa geração para a terra e que ela possa. Pode... Agora, o ideal é que ela não fique longe. Essas que vão ser para plataformas, elas geralmente são flutuantes. Mas a flutu... as plataformas flutuantes, ela não fica sozinha flutuando. Ela é ancorada e tem um limite de altura. Esse limite fica entre 100 metros e 300 metros no máximo. A gente defende sempre fazer gravitacional em águas rasas, porque ficaria próximas à costa uma capacidade de geração enorme e ela, ela serviria. Só quero dar um detalhe para vocês da capacidade de geração do país. Quando a gente fez lá, só naquela partezinha do Rio Grande do Norte e no sul do Ceará, uma estimativa de potencial considerando máquinas de 3 mega, hoje as máquinas são de 12, mas considerando máquinas de 3 e lâmina d'água até 30 metros de fundura, você é pode mais... A gente chegou com máquinas de três, tirando áreas de reserva, áreas de petróleo, só naquela parte do Rio Grande do Norte, sul do Ceará, a gente conseguiria gerar 140 giga. Com as máquinas antigas de três. Se você botar máquina de 12, é multiplicar esse valor por 4. Então, o país hoje tem 170 giga instalados. Então, o que eu quero dizer é que só aquela parte ali a gente manteria o país e com alto fator de capacidade. Valeu, rapaz? Eu vou falar o resto, vou deixar a apresentação para vocês aí. Muito bom estar aqui. E aí a gente está aberto para perguntas. Vou terminar aqui, tá? vou deixar isso para vocês. E aqui, é uma terminar. Alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala, João. Cláudio, parabéns pela apresentação. É, duas perguntas rápidas. O Tiago Barral falou hoje de manhã que a EPE está lançando já o plano decenal 2029. Eu queria saber é, como é que se já tem conversas da Petrobras sobre a Waleco Offshore Sinalizando para a EPE essa possibilidade. E a segunda pergunta é: você tocou levemente no assunto sobre restrições ambientais. Se existe também restrições ambientais hoje para eólico offshore e se existe previsão, do, digamos, da, de termos normas mais rigorosas no futuro em relação a isso, da mesma forma que acontece com outras fontes. Olá, Alô? Estou vendo aí, pessoal? Então, olha só, é, a gente começou a conversar com o Barral desde 2017, começamos a apresentar para ele o nosso plano, tanto que vai sair no PDE agora uma possibilidade da Eólico Offshore aparecer como fonte geradora em 17, em 27. O Barral já viu essa apresentação, é, a gente tem trabalhado... É, muito próximo dele e muito próximo também do Congresso, muito próximo de alguns stakeholders para mostrar que essa fonte é viável, ela é legal. Só tem aquela aquela pergunta que você pode fazer: porra, mas qual que é a bateria disso aí? Quem que vai segurar isso aí? Eu defendo que quem possa segurar, se não houver hídrica, seja térmicas, porque a gente vai ter essa capacidade no pré-sal de geração muito grande. O que a gente tem que fazer são térmicas verdes, isso é, a mais limpa possível. Essa é a ideia, porque a capacidade hídrica, se você fizer, também é bom, mas vai ser lá no norte. Os potenciais aqui existem alguns, mas se a gente for prorrogar, tanto que vocês podem reparar, depois de Belo Monte e... No Acre, como é que chama? Isso, não, não, não tem aparecido mais leilões de OHR. é Então, essa é a primeira. Sobre... Problemas ambientais. Existe, por exemplo, é, aqui, se fosse fazer monopaio, fica aquele, aquele navio socando aquele tubo que vai entrando na terra. Aqui no Brasil não dá para a gente fazer monopaio, porque a gente tem uma laje muito rígida, mas se você fizer um monopaio, ele vai passar e vai furar a laje vai sumir lá para baixo. Mas na Europa funciona. E quando eles dão essas porradas, eles confundem mamíferos que fica perdido, porque pô, eles, é, eles se movimentam por sonares né, naturais. E aí, quando você constrói na Europa, você faz uma cortina de bolha. Quando você está socando o monopile, eles têm equipamentos que jogam bolhas na, é, é, no entorno para que as bolhas absorvam o som para não atrapalhar os mamíferos. Uma coisa que eu achei muito engraçada, lá na Alemanha, eles fazem estudos também de meio ambiente. Aí, Porra, mostrar um baita barco e com cinco caras em cima do barco, olhando o pássaro. Aí eu pergunto, cara, e aquele pássaro que ele viu? Como é que ele sabe que não é de novo aquele pássaro? Né? Eu acho isso uma loucura. Porra, sabe qual a área de um campo de eólico offshore? 500 quilômetros quadrados. Para fazer um parque de um giga. Imagina você botar um cara de barco olhando... A gente não pode deixar que indústrias, só porque aparecem determinadas coisas, ganhem dinheiro com isso. Não era mais fácil uma foto de satélite, marcar e mapear? Por que, que eu sou obrigado, aqui não, né, graças a Deus, lá na Alemanha, a botar um barco, o cara ir olhando? Então tem essas dúvidas, mas tem, tem problemas sim, tem problemas é, na passagem de cabo, porque o cabo vem sobre o leito. É, é, é, eu não trouxe foto, mas são vários aerogeradores que se conectam numa grande subestação, essa subestação transmite num único cabo para a terra, esse cabo vai sobre o leito e tem a parte complicada que é chegar com o cabo na terra, passar por, por áreas de, de praia, geralmente eles perfuram chegando no mar, chegando em, em terra, perfuram aqui embaixo para passar por baixo da terra e subir lá na subestação, mas tem que ter problema, mas é muito menor do que para a geração CO2 dela e, e algumas índices. Mais alguém, pessoal? André. André. É, Clóvis, parabéns também pela apresentação. Em relação aos times aí, né? Que o Brasil acaba que a gente tá vendo o pessoal lá fora saindo na frente, né? Isso é uma coisa que. A gente vê muito acontecer no Brasil. Né? A gente, às vezes, perde muito... É, diversos momentos históricos aí que a gente podia sair na frente a gente acaba demorando um pouco mais para tomar as decisões corretas. É, para desenvolver toda essa cadeia logística que você falou, a gente vendo aí a questão de portos, desenvolver a indústria que tem que estar próximo do local. Isso. É, qual que é a sua impressão em relação a isso? Você acha que a gente consegue super... Eu, eu vejo esse como sendo um dos principais desafios. Isso. Quando a gente fez é, o grupo de trabalho com a Equinor, a gente fez oito grupos... E tinha um grupo de conexão, tinha um grupo de portos, financiabilidade, meio ambiente, medições de vento. Essa parte, o legal... É, aqui é, Gente, eu não defendo só eólico offshore, não. Tá? Parece que eu sou um, aquele xiíto. Não sou xiíto de nada, né? Mas, por exemplo, as máquinas hoje que estão sendo usadas na eólica onshore são máquinas que estão chegando a 120, 130 metros de altura, com paz não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de passar ao lado de um caminhão que está levando uma par? Ele não consegue subir a subida de de Petrópolis. Então, e hoje as pastas estão maiores ainda. Tinha um, tem um cara que, que e, e um grande lugar hoje que está ganhando leilões são as Serras da Bahia. O cara lá e quanto maior a máquina, melhor, porque você não faz tantas máquinas, tantas obras, mas o cara lá estava pensando de levar as pás via helicóptero. Isso vai encarecer. Em compensação, a maior máquina que está em terra hoje, Rodrigo, é de quanto? Quatro, cinco? E a do mar é doze. Aí você fala, pô, e aí? Porque terra vai ter um limite. Do mar, a logística toda é no mar. No mar, não tem curva. Né? então, dá para levar então, mas como o André está falando ela é toda feita em portos a gente tem que, e aí é um dos estudos de, desse trabalho de desenvolver a parte portuária sem contar a parte de transmissão e a gente entende que as indústrias se instalam também nos portos então o produtor de máquinas também virá para os portos o, o, a, a, o de par virá para os portos o de cabo virá para os portos porque toda a logística é feita pelo mar. E aí você consegue levar máquinas é, cada vez maiores para a geração. É essa. Então, o time disso, a gente estava trabalhando o seguinte, que até 23, 22 final dessa legislatura, teria aprovado não só a lei, mas toda a regulamentação, essa, ele vai passar essa apresentação para vocês, vocês vão ver lá que tem vários blocos, tem os stakeholders, os caras que vão participar dessa regulação e ter o que a gente pensa como regulação. Então, vamos ver que, pô, vai ter que... A, a Marinha, a hora que estiver construindo, por exemplo, esses parques, tem que ter um cara da Marinha ali, porque os navios que chegam é, têm que ser orientados pelo cara da Marinha. Então, tem várias coisas. Isso é apenas um highlightzinho. Então, tem várias coisas que vão acontecer. Então, a gente está é, supondo que, se até 22, a lei esteja... Que, que o projeto de lei que saiu do Senado e passou para a Câmara, ele esteja sido aprovado, e as regulamentações feitas pela ANEL, pela Marinha, é, pelo meio ambiente, o IBAMA está muito bem nisso, esqueci de falar isso, o IBAMA já teve, é, é, tivemos algumas reuniões com eles, e eles tiveram até um seminário internacional trazendo gente de fora para falar é, da Eólica Offshore, porque é interessante para eles, porque eles não podem cair na tentação que, quando eles não conhecem, eles vão jogar a, a, o meio ambiente como se fosse de petróleo, e petróleo eles conhecem bem, mas pô, não dá para comparar o risco de fazer uma perfuração para ter petróleo ou botar uma eólica no mar. Né? É, o que tem ali é migração de aves, migração de peixes, mas não é uma coisa que vai dar um dano, um vazamento etc. Então, eles tomaram a frente, foram estudar isso, fizeram simpósios internacionais e estão se preparando muito para a hora que vier as eólicas offshore. É, Contem muito aluno aqui, isso é legal. É, eu queria falar o que eu falaria para esse cara aí. É, e o que eu falei né, foi sempre um sonho eu vir falar na minha universidade. Isso aqui para mim é novo, não conhecia nem esse prédio. E, e, e aí falar assim, o que que foi importante, né? O que que, que eu, se eu se eu pudesse falar comigo há 30 anos atrás, né? É, Primeira coisa eu ia falar, pô, que legal que você começou a trabalhar antes, de, fazer, antes do, de formar. Isso foi muito legal, porque as relações de trabalho, as relações de poder, elas não são simples porque você sai da casa da sua mãe, que você manda nela, né, e chega num lugar que o cara nem liga para sua carinha de triste. Então a relação de trabalho é muito importante. Essa foi a primeira coisa. Eu, gente, eu estou construindo esse discurso há 30 anos, entendeu? E, e muita, junto com o meu amigo Barreto, a gente, né, tomando cerveja na casa dele, já debatemos esse assunto aqui, o que eu falar, o que eu não falar, sabe? Porque isso sempre foi construído. Então, eu falaria para mim, que legal, cara, que você trabalhou, que isso te poupou de, do contraditório, de saber que existe não, de saber que o não não é explicado, não precisa ser se existir subordinação, né? Isso foi muito bom. Aí o tempo foi passando, né, cara? E eu sempre falando o que, que eu falaria. Eu falei, cara, eu falaria para a galera estudar mais as matérias de humanas que tem na, aqui na engenharia. Pô, porque a gente passa batido. Reparou? A gente nem vai na aula, né? Porra, matéria. Você é, vai, vai trabalhar com pessoas. O, o Juju ainda está com o Juarez ainda dá aula aqui. Juarez, cara, quando eu estava formando, ele, ele chegou na sala, minha turma só tinha um oito. Aí ele chegou na sala e falou assim, eu sei, porque, muito, porque eu era um aluno também caído, né? Aí Eu sei, eu sei muito bem aqui quem que vai trabalhar em engenharia e quem não vai. Quando ele falou quem não vai, ele olhou para mim assim, eu fiquei... Hum, que cara, realmente eu não trabalhei muito em engenharia mesmo não. Ele estava certo. E isso é importante. Vocês, alguns vão seguir carreira Y de técnico, mas a grande maioria vai ser gerencial. E gerencial trabalha com pessoas, cara. E pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades. E saber trabalhar isso, as matérias de humano ensinam. né? E isso é muito importante. Outra coisa importante, cara, a gente estuda cada integral, né, velho? Porra, a gente. Porra, você chega numa integral aqui que você fica louco. Aí depois, quando você forma, cara, você vai ver contabilidade depois que você for gerente. Então, cara, aprendam a parte de finanças, cara. a parte de, de taxa de retorno de investimento, a parte de administração, aquela matéria que vocês passaram batido. falou, graças a Deus, estou livre disso. Agora eu vou cair na integral. Né? E a última coisa principalmente para a geração mais nova, eu tenho ficado preocupado é, com essa geração e, e também influenciado pelo meu amigo que até hoje dá aula e ele fala um discurso assim: é eu só, só eu que envelheço, meus alunos continuam sempre na mesma idade e ele está notando diferenças e, e, e, e, e são diferenças que, num lado, são muito boas. A, num lado é a a aceitar o ser humano, o gênero, isso é muito legal, mas tem, mas tem um lado que o meio ambiente é importante. Cara, mas o meio ambiente é tão importante que vale a pena você reciclar seu lixo em vez de ficar salvando o mundo. Então, cara, procure arrumar teu quarto, né? por ter uma boa relação, principalmente porque eu acho que vocês foram uma geração privilegiada, que receberam mais dos pais, porque isso eu tive mais do que meus pais. E, então é difícil agora a próxima geração. Então vocês tiveram, graças a Deus, uma boa vida ou melhor do que a dos seus pais. E como vocês tiveram uma vida melhor materialmente, isso acostumou, às vezes, mal. E quando você chegar no trabalho, você não vai ter a mesma relação de poder que você tem na sua família lá. E isso vai te dar o contraditório e o contraditório é dolorido para quem não está acostumado a trabalhar com ele. Eu fui criado numa geração que tinha um contraditório pelo próprio governo. que a gente está voltando isso agora, né? Mas o governo da ditadura. Então lá tinha uma coisa que a gente não pode abrir mão, não esse governo da ditadura, pelo amor de Deus, mas a autoridade. A autoridade é importante, saber trabalhar a autoridade. Eu falo isso porque, no meu trabalho, uma vez, eu, eu falei com mais firmeza. Com, graças a Deus, hoje, vocês não vão pegar os caras que nós pegamos, por exemplo, aquele chefe grosseiro, áspero, rude. Vai ser difícil você pegar. Se você pegar, é porque deu sorte. Agora, você vai pegar pessoas educadas mais firmes, porque... Eles estão sendo cobrados e as coisas precisam ser cobradas. E aí, se você não está acostumado com o contraditório, você vai se frustrar muito. E até onde vai essa frustração? Vai até uma depressão? Melhor se for. Pior é se for através do suicídio. Porque não acostumou a ter o contraditório. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, eu falo: comece a fazer um estágio, comece a trabalhar para você já ir tendo essas experiências, porque você vai ter essas experiências lá fora. E as experiências do mundo de trabalho, às vezes, tem decisões que é um não pelo não. E, você, e o que me preocupa é que eu vejo muitos jovens sem o contraditório, e sem o contraditório, a gente pensa que a gente tem razão em tudo. E aí esse é o primeiro passo para você cair. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado a gente conversa. Um grande abraço.